Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Estes são alguns dos destaques do dia que podem ser lidos na edição desta sexta-feira do jornal. Vamos começar com o noticiário local. Uma menina de um ano e nove meses morreu afogada em Suzano. Segundo a Secretaria de Saúde, a criança deu entrada no pronto-socorro infantil levada pelo pai por volta das 19h20 desta quarta-feira, já sem sinais vitais com relato de afogamento. No noticiário regional... Um carro e um ônibus se chocaram em um acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira no cruzamento das ruas Coronel Moreira da Glória e Barão de Jaceguai, no centro de Mogi das Cruzes. Seis pessoas ficaram feridas no acidente. Ainda no noticiário regional, o juiz Afonso Celso da Silva foi nomeado para a função de desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. O magistrado tem laços com Suzano, morou muitos anos na cidade e era é irmão do advogado e ex-presidente da OAB de Suzano, Luiz Eduardo da Silva. E na editoria de esportes, saiba tudo sobre os preparativos dos quatro times grandes de São Paulo para mais uma rodada do Campeonato Paulista. Siga o DS pelo portal e pelas redes sociais. Até a próxima!